Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, à oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Então, vá mandando as suas perguntas, porque hoje a gente vai conversar com Everton Peixoto, que é CEO da WIS. Tudo bem, Everton? Você está no mudo, tá? Tudo bem, Denise. Muito bom estar aqui contigo. É... Ótimo, estar com a Genial. Vamos ter bastante assunto para falar nessa transformação que a gente está passando. Pois é, super obrigada, Everton, pela sua presença aqui com a gente. Eu queria falar com o pessoal de casa o seguinte, a, a WIS divulgou o balanço há uns cinco dias e já começa a trazer números dessa fase pós-caixa, Caixa Econômica Federal, porque a Wiz trabalhou dentro da caixa, né, teve acesso ali, aos clientes da caixa por 47 anos e agora começa a sair dessa parceria, então, no processo de vida nova. Antes da gente embalar, Everton, eu quero só que você resumidamente explique para a gente o que, que a WIS faz para o espectador que está em casa e que não conhece a empresa. Claro, claro. Então, a WIS é um conglomerado que reúne uma série de empresas e basicamente o nosso foco é a distribuição, principalmente a distribuição de produtos de seguro em ecossistemas de terceiros. Né? Muita gente chama isso de bank assurance, é, mas aí pensando com a cabeça muito limitada de venda de seguros através de bancos. É, claro que isso é o nosso core, mas a gente está distribuindo uma série de iniciativas no formato de B2B2C, ou seja, em parcerias com grandes empresas do Brasil vendendo seguros. Maravilha. Então, vamos lá. O que, que tava, eu abri aqui já querendo saber muito dessa fase pós Caixa né porque a partir de 2018 vocês ficaram sabendo dessa dessa desse rompimento com, com a Caixa na verdade renegociaram e a partir de 2021 mesmo que ficou acertado que essa parceria não iria mais acontecer como é que vocês estão... É, qual é a estratégia da UIS nesse período pós-caixa, digamos? E eu queria que você explicasse também por que não é tão pós-caixa assim que se vocês ainda têm um, uma receita vindo da caixa é, por alguns anos. Então, explica esses dois, esses dois aspectos para a gente. Quanto que a receita da caixa ainda vai cair, você, é, cair no caixa de vocês é, e, quando, e como é que é a estratégia de vocês para reverter essa situação, para essa nova fase da UIS? Show, Denise. Então, assim, é importante o investidor da UIS entender que 2021 começou em 2018. Tá? Então, em 2018, na verdade, no final de 2017, para aquele investidor que já acompanha a UIS há bastante tempo, viu que a nossa ação chegou a bater R$ R$24, e caiu para sete no intervalo de seis meses, onde basicamente a Caixa soltou algum comunicado, alguns comunicados, dizendo, olha, eu não entendo que o contrato com a UIS seja perpétuo, é, na verdade, no nosso prospecto, no IPO, deixava claro que os nossos contratos terminavam em 2021 e eu tenho interesse em renegociar esses contratos. É, na época, a gente fez uma transformação profunda na companhia, que inclusive tinha outro nome, chamava Par Corretora é, e em 2018 a gente entrou em acordo com a Caixa Econômica Federal de que nossos acordos, sim, terminavam em 2021, mas que teriam que haver regras claras para esse processo competitivo para uma possível substituição com a UIS. Desde aquele momento, que também o investidor tem que lembrar, em 2018, uma das coisas que a gente pediu foi a liberação da UIS poder trabalhar com outros bancos. Então, até agosto de 2018, nós não podíamos trabalhar com outros bancos, não podíamos trabalhar com outras seguradoras. Isso foi uma reciprocidade que a gente colocou na mesa, dizendo, olha, tudo bem, se vai terminar em 2021, a gente vai entrar num acordo aqui, até porque a judicialização não parecia algo próspero para nós, mas eu quero me liberar para trabalhar com outras instituições financeiras. Desde aquela data, que é a final de 2018, a gente definiu que iríamos nos tornar referência em Bank Assurance Brasileira. Naquele momento, pensávamos que daqui a cinco anos vão faturar um bilhão de reais e caixa vai ser 25% do nosso faturamento. Antecipamos esse plano, que estava previsto para 2024, ele virou realidade em 2022, então, já soltamos o guidance de um bilhão de reais e, coincidentemente, a caixa vai ser 25% do nosso faturamento. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, é, como os contratos que a gente vendeu nessa longa história com a caixa, eles são de longa duração, a WISE ainda tem muita receita que eu vou, vou colocar, entre aspas, performada. O que, que significa isso? Foi vendido no passado, o cliente ainda está ativo na Caixa, ou fazendo seu financiamento, ou tem o seu seguro de vida, e à medida que ele vai pagando mensalmente, a Wiz ainda recebe. Mas isso é um volume muito menor do que a gente já chegou a ter. É, Para o investidor ter uma ordem de grandeza, a gente chegou a ter mais de 500 milhões de faturamento dentro do canal Caixa, e isso caiu basicamente pela metade esse ano, só com esse run-off que é essa venda do passado que ainda tem receita na nossa companhia. E para chegar a um faturamento equivalente a esses 500 milhões que você falou que a Caixa tinha é, com vocês, né, que vocês tinham com a Caixa, quantas parcerias vocês precisam ter? Qual o tamanho dessas parcerias? E quais que vocês já têm nesse momento? Interessante você perguntar isso, Denise, porque eu acho que, inclusive, aqui na né, Genial... Eu falei para o investidor no final do ano passado, dizendo o seguinte, olha, 2022 vai ser um ano difícil, mas 2023 a gente já espera ter mais do que recomposto a receita que a gente vai perder pela perda do contrato da Caixa. Ano passado a gente faturou 900 milhões de reais. Esse ano nós vamos faturar 1 bilhão de reais, ou o nosso top do nosso guidance é 1 bilhão, um né, bilhão, desculpa, para ser mais preciso. Nosso guidance é 920 até 1 bi, mas estamos perseguindo um bi. Se a gente fizer 1 bi, não, não, não demorou nem sequer um ano para a gente recompor o nosso faturamento. No primeiro trimestre desse ano, Denise, a gente faturou 235 milhões de reais. Então, para o investidor fazer a conta, 235, está faltando o restante para 760 e poucos milhões para chegar em 1 bilhão de reais. Se a gente mantiver esse ritmo de crescimento e sucesso orgânico e inorgânico da nossa companhia, nós vamos performar com 13% de crescimento ano contra ano, mais do que tratorando aí esse gap que a Caixa deixou no nosso, nos nossos econômicos. Mas o lucro no primeiro TRI caiu 18,7%, você calcula, você imagina que os próximos trimestres também serão de queda no lucro deste ano, agora em 2022? Aí o cuidado também que o investidor tem que ter. Primeiro trimestre de 2021, caixa estava cheio. Run off mais run on, margem direta. Naquele momento a gente já estava discutindo contratos, pandemia, time da U estava enxuto. Então no ano passado a gente teve um lucro que eu vou dizer cheio da caixa. Contra o um primeiro trimestre desse ano, com o BRB ainda crescendo, outras iniciativas amadurecendo. A partir do segundo trimestre, o que vai acontecer? A gente já vai comparar essa nova UIS com bem menos da caixa. O investidor também tem que lembrar que depois de fevereiro teve aquele processo de transição. Terceiro trimestre desse ano, nós já vamos estar comparando nova UIS com nova UIS. E aí vai ficar claro a força da nossa companhia quando a gente comparar o terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2021, a gente já vai estar crescendo em todos os indicadores Quais são as parcerias relevantes que vocês têm hoje a gente tem uma série de sociedades e parcerias né então a Wiz a atua preferencialmente aí envolvendo equity e de longo prazo mas existem parcerias operacionais também nas parcerias operacionais a gente tem mais de 25 instituições financeiras e ou é, dealers de veículos operacional nesse momento mas entre as que têm equity, e essas são as principais, aí vale o destaque. Inter, que é a Interseguros, que é a nossa joint venture. É BMG, que é a CMG, que também é uma joint venture com o Banco BMG. BRB, que é a nossa joint venture com BRB, que já mostrou a força do seu primeiro trimestre. Então, é uma operação que só foi aprovada pelo Banco Central no final do ano passado. Esse trimestre já deu 40 milhões de receita, com uma margem marginalidade de 80%. E ainda está em amadurecimento, então no segundo trimestre vai vir mais forte ainda. E aí depois a gente pode falar de Paranabanco, uma parceria nova, também envolvendo o equity, aguardando autorização do Banco Central, potencial futuro, bem interessante. É, Grupo Omni, também aguardando aprovação do Banco Central. Mas essa não é futuro, já é realidade, então, na hora que a gente entrar, ela já é operacional, então, já está gerando receita. Essas, assim, para te dizer, Denise, as parcerias com instituições financeiras que têm potencial de mudar os nossos econômicos. Além disso, a gente tem uma parceria com o grupo Barigui, outra parceria com o grupo é, Caoa, e esse último, sem equity, que ainda estão em processo de amadurecimento, vão trazer aí resultados ao longo de 23 e 24. E como é que está a política de dividendos de vocês? Hoje a gente está com uma política de dividendos de, de pé alto, de 50% sobre o lucro líquido da controladora, e aí um pouco de cuidado, por causa dessas sociedades, o lucro, o lucro líquido do consolidado não é exatamente igual ao da controladora. É, devemos continuar assim, tá, Denise, a nossa visão, a gente tem uma visão muito forte de que a gente tem que devolver o resultado da nossa operação para os nossos acionistas. É, então a gente deve manter pelo curto espaço-tempo barra médio espaço-tempo esse payout e a nossa orientação, a minha visão para o time é de consistência. Então, quer dizer, nós vamos ter um pequeno perda de dividendo nesse ano, mas não é não chega a ser significativo, é, dado essa composição de, de lucro líquido controladora versus consolidado e logo depois já retomar voo perene de novo, com consistência. Já chegou aqui uma perguntinha da, da nossa audiência, o Miguel pergunta o seguinte, antes de mais nada, quero dizer que sou fã do time Wiz. Never, never Bet Against Wiz, legal aqui, a ideia de ser o banco das imobiliárias, o que está barrando essa ideia? Como continuar crescendo na área de auto? Show. Duas perguntas super interessantes. Deixa eu só explicar o Never Bet Against Luiz, Denise. É, quando a gente perdeu o contrato da Caixa, a gente lançou esse slogan para dentro do nosso time, mas também para fora, de, porque na época, com grande queda na nossa ação, teve muita gente que vendeu descoberto, nosso, nossa taxa de aluguel foi para a lua, e aí a gente começou falando, olha, é, acho que está tomando um risco desnecessário. É, e bateu muito na tecla, não aposte contra esse time, não aposte contra essa empresa, não aposte contra esse time. É, e continuamos levando muito forte esse logo. Eu acho que é, é, essa, essa, essa companhia ainda mostrou pouco do que ela é capaz. Automóvel. A gente está no meio de uma reestruturação societária, tivemos uma pandemia pela vista, então a WIS consegue, ela foi desacelerada em termos de crescimento inorgânico para o amadurecimento do mercado. Mas estamos com uma operação redonda, relativamente rentável. É, e aí, por que, que ela não é mais rentável? Um, por causa de escala, e dois, porque o Arnaldo lá é pago como OPEX. Então, tem uma tarifa balcão que acaba nos próximos dois anos. Então, a margem de idade deve esticar bastante a partir de 2024. E a gente está observando as melhores oportunidades. Setor de automóvel. gente mais, é, que você falou uma, uma frase que cheia de expressões, acho que bem específicas boa. do setor. Boa, boa. Oisconsegue, então vamos lá. a nossa subsidiária que opera em concessionárias e verticais veículos. Tem parceria com a CAO, Tem uma sociedade com o Grupo Barigui. Atende outras montadoras e outras operações que a gente não divulgou, então a, a, a gente guarda a confidencialidade, mas hoje já está chegando em 220 pontos de venda, então é uma operação que está crescendo, é, e uma operação que já está nascendo rentável. Então isso é muito interessante observar como que uma operação super, super verde já consegue demonstrar rentabilidade. Né? É, agora, lá dentro tem uma tarifa balcão que a gente paga para o grupo Barigui, que é pelos primeiros anos desse ramp up. E esse, essa despesa entra como despesa de OPEX, machucando a margem. Mesmo assim, é uma operação rentável. Passado esse período, aí a margem deve esticar mais e gerar mais caixa. Aí a pergunta do Miguel é: Poxa, por que não, não podemos acelerar né, a, a, a nossa operação de veículos? O, os motivos da nossa desaceleração. Mesmo ela, lembrando, ela está crescendo quase 100% ano contra ano. Mas por que a gente não está fazendo mais M&A? Por que a gente não está tá comprando mais balcão? É um conjunto de pandemia, inflação, crédito caro, falta de supply chain para veículos. Então, é, tem falta de veículos no Brasil, é uma coisa muito peculiar. né Acho que é toda a supply chain da China, carros importados, carros europeus. A gente virou e falou, olha, é melhor ter consistência. Fazer boas parcerias, fazer boas sociedades, e cuidar do dinheiro do nosso acionista. O, a Wiz Imobiliária, que é um projeto que, antigo da Wiz ela vem de forma orgânica nascendo, ela tem dois pilares principais, também a pergunta do Miguel. É, era o Home equity, muito focado em refinanciamento de casas, com o projeto Wimo, e o financiamento imobiliário, que até então a gente não tinha entrado, entramos no finalzinho do ano passado com o Itaú, é, que é um banco com bastante apetite para crédito imobiliário. O crédito imobiliário ele continua progredindo lá na UIS Parceiros, o Imo a gente deu uma desacelerada, por quê? Juros muito altos, perigo de crédito, é, cuidado com dinheiro e com risco que o investidor da UIS toma e, que, e quem compra os papéis do CRI que a UIMO emite. Então, quer dizer, foi uma desaceleração olhando o Brasil. Isso é muito interessante de ver na Wiz, ou Denise. A gente está numa visão de maratona e não corrida de 500 metros. Então, se algum business está muito alavancado, está olhando muito risco, está tomando muito risco, a gente dá um passo por vez. Temos muitos casos de fintechs que aconteceram aí nesse nosso ecossistema que erraram a mão em crédito, erraram a mão em risco operacional e acabaram sendo prejudicadas. A gente é muito consistente. É melhor não pegar voo de galinha e ser consistente com nossos resultados. É, o Leonardo também fez uma pergunta sobre crédito imobiliário, o pessoal estava aqui curioso para saber desse setor. Tem aqui, o Pedro fez uma elogio também para vocês, bem muito simpático, e ele fez a seguinte pergunta. Pergunta ao CEO sobre o contrato com o Banco de Brasília e a nova corretora. Ótimo ponto. É, a BRB Seguros, então, quem conhecia a estrutura do BRB, a BRB tinha uma empresa chamada BRB Corretora de Seguros, essa empresa entrou em run e a gente constituiu uma nova chamada BRB Seguros, no final do ano passado, ela entrou em operação dia 3 de janeiro e já é a nossa segunda principal operação, em termos de top-line, é, com uma margem muito interessante, mas ela ainda é o primeiro trimestre dessa empresa, né? Então, quer dizer, o que o investidor da UIS pode esperar e pode cobrar um segundo trimestre mais forte do que o primeiro e uma consistência nessa operação. Detalhe, essa empresa ela tem um ativo intangível, que quando a gente fez a aquisição dela, ela desceu um contrato de outorga que é depreciado. Então, Ou seja, ela gera mais caixa do que ela tem lucro líquido. E ela já tem um lucro líquido muito forte. Então, ela deve gerar um volume muito interessante de caixa ainda esse ano. A gente tem aqui também o Guilherme Guilherme. Toda vez que eu vejo ele aqui no nosso chat, eu imagino se é o repórter lá da Exame. Então, Guilherme, se você não for repórter da Exame, saiba que você tem um homônimo também, Guilherme Guilherme, lá na Exame. Ele pergunta o seguinte, perderam a caixa e agora fecharam com a BB Seguridade. O que vocês visam no futuro, já que na caixa não deu? Olha, na verdade é o seguinte, a gente construiu na Caixa, Guilherme Guilherme, uma operação, entre as operações que a gente construiu dentro do ecossistema Caixa, a gente construiu uma operação que nos orgulha muito, que é uma operação que atendia empresas. É, e aí o investidor que conhece a história mais longa ainda da, do, do conglomerado vai lembrar até que eu fui o estatutário dessa operação, dessa empresa, quando ela é, foi criada, né? lá quando, ainda quando a GP comprou. E, e essa operação era uma operação é, rentável, que, que, que ajudava e atendia muito bem a Caixa. Para vocês terem uma ordem de dimensão, a gente chegou a fazer 700 milhões de reais de prêmio na operação de pessoa jurídica da Caixa. É, o Banco do Brasil, hoje, carece de uma operação pessoa jurídica, de atacado, que a gente fala, forte. E isso faz com que os clientes vão buscar esse seguro em outros bancos, como o Bradesco, Santander agora entrou no atacado também, é, e buscar seu, ser atendido em outras praças. E isso é muito ruim para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez um processo interno para identificar o seu melhor parceiro para essa operação de atacado e escolheu a WIS. E é isso que a gente começou a atender eles. Então, não é uma joint venture, é uma parceria operacional onde a gente tem uma espécie de revenue share só para o atacado. Poxa, Everton, isso é estratégico para a WIS? Muito. É, Everton, isso vai mudar o ponteiro da UIS como um todo? Esse ano, ano que vem? Não. Ele vai ajudar o UIS Corporate, esse nosso braço, que é mais ou menos 7% do nosso faturamento, a tomar escala, a ter corpo, a botar um modelo de bank assurance no ar, a ocupar muito dessa inteligência que servia a caixa para servir o Banco do Brasil. Ela é estratégica porque nos aproxima do principal banco brasileiro. Para quem ficou curioso, digo aqui, o Guilherme respondeu aqui no chat que não é o repórter da Exame. <risos> Mas muito obrigada pela sua presença aqui, Guilherme. De vez em quando você aparece aqui, eu acho ótimo. Então, vamos lá. o Everton, eu vi que você deu uma entrevista e que você disse que o setor de seguros não vai crescer dois dígitos como nos últimos cinco anos. Por que isso? E é em 2022, se você se referiu ou já é 2023? Se não, 2022. Por que, é, que você se... acha que não vai ter esse crescimento? Até para fazer um parêntese, né, o, o, o setor de seguros cresceu nesse primeiro trimestre 11%, é, aí alguém vai falar, pô, mas você falou que não ia crescer dois dígitos e agora você falou 11%, mas é 11% com, em forma absoluta, né, no momento em que a inflação está comendo 11% ano contra ano também, então quer dizer, no fundo, no fundo, pela primeira vez o setor de seguros andou só com a, com a inflação, né, e, e aí o motivo é o seguinte, o setor de seguros ele, ele é muito dependente de alguns drives da economia que puxam muito. E o principal dele é investimento. Então, quando o país está fomentando investimento, ele puxa muito seguro. O segundo é aquisições de grandes bens físicos. Então, grandes ativos físicos originam muito seguro. Deixa eu tentar especificar esses dois e a gente já vai falar para o terceiro drive, que esse sim é positivo. O primeiro é investimento. Então, toda vez que tem investimento, construção de porto, construção de estrada, construção de aeroporto, é, rodovia, né, ferrovia, isso demanda muito seguro. Né? Então, para aquele que é mais aficionado com o setor de seguros, a maior apólice de seguros até hoje no Brasil foi de Belo Monte, por exemplo. Então, uma obra daquele tamanho, imagine a quantidade de recursos que não houveram para proteção, fiscalização e mitigação de risco. Isso a gente não está enxergando nesse ano no Brasil uma locomotiva muito forte. Segundo, é a aquisição de bens físicos. Alguém compra uma casa, Everton? compra um carro, compra um celular, olha, celular, coisa pequena. O que, que, é, que, que, que essas aquisições puxam? Seguro. Por quê, Everton? Porque quando você compra um carro novo, uma casa nova, você está mais preocupado em manter a segurança daquele, daquele bem. Se o seu celular está todo trincado, está velho e tal, pô, mas se eu perder, se eu for roubado, já estava velho mesmo. E é, é, é, parece bobo, mas é verdade. Quanto não, maior o tipo. volume. É. E aí, quando, o que, que acontece? Selic aumentando, juros aumentando, esses mercados retraem um pouco. Então, o setor de construção civil retrai um pouco para alongar o período de obra. Então, não necessariamente gera uma, um desemprego muito forte, porque as obras vão, ficando, as obras vão só desacelerando mas os seguros novos vão sendo menos contratados. O terceiro é, é o amadurecimento da sociedade. Então, o que a gente observou já no mundo, esse já não é uma alavanca que vai, sobe e desce muito. É Quanto mais a sociedade vai amadurecendo, envelhecendo e tendo mais acesso à educação, o mercado de seguros vai puxando. Essa é uma tendência histórica da UIS, não da UIS, ó, da, da UIS também, né? mas da, do mercado de seguros e vai continuar. Só que a freada, né, a retenção dessas duas alavancas vai fazer o setor de seguros dar uma acalmada. Então, o, o, o, tem muito investidor internacional que estava entrando um apetite né, no mercado de seguros, montando seguradora nova, investindo em resseguradora. E a nossa visão da Wiz é um pouco mais conservadora para 2022. Para o mercado, tá? para a Wiz não. A gente está super preparado para esse momento e a gente vai é pelo contrário se aproveitar desse momento. Agora, Everton, tem um outro lado também da, da Selic alta que favorece seguradoras, porque por causa do grande volume de dinheiro que vocês têm que é, deixar parado, digamos, que tem que ter em caixa para cobrir os sinistros, também, quando a Selic está mais alta, isso aí também rende mais. Isso faz diferença para vocês, não faz? Para o IS não, Denise, porque como a gente está no business de venda, a gente não tem no lado do passivo é, provisão de seguros. Então, quer dizer, como é que, por que a Sul América é afetada positivamente com a subida da Selic? Né? A Sul América, a Porto, a Tóquio, todas essas seguradoras. Porque eles têm dinheiro parado, que é o provisionamento de sinistro futuro. E esse dinheiro circula gerando juros, porque está aplicado. A UIS, pela beleza do, do modelo de negócio dela, porque ela não tem capital alocado, o que faz com que o PL dela seja pequenininho, e aí ela tem um retorno sobre o capital a, a, a, alocado muito grande, nós não temos reserva. Não tendo reserva, a gente só tem a tesouraria para aplicar. E não é significativo no nosso caso. Ah, Everton, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Essas empresas possuem subsidiárias que demandam capital. E essas subsidiárias vão se beneficiar com a subida de juros, aumentando o lucro dela. No caso da UIS, não. Ah, tá ótimo. Chegou uma pergunta aqui do Peterson, eu gostaria de saber, do Everton, como a Wimo está se comportando vendo que a Wiz traz para somar outros bancos que também trabalham com home equity, com taxas semelhantes, porém, com renomes de mercado. Top, muito bom, a pergunta conecta com aquela do Miguel. A Wimo, ela, é, operacionalmente, ela alcançou o estado da arte, então a gente tem uma esteira imobiliária muito boa, muito rápida, e aí é importante, assim, quando a gente fala de creditas, e outras, Cash e outras empresas que tem equity, a grande diferença é a velocidade com que você consegue devolver para o seu cliente um juros aprovado. Por quê? Porque é muito, muito difícil competir com o Santander, com o Bradesco em taxa. Por quê? Porque o funding desses bancos é muito barato. Então você tem que ganhar é, na velocidade, na agilidade, na aproximação do cliente. A Wiz, através da Wimo, conseguiu ganhar essa guerra, mas. Ela, opa, vamos devagar, porque, não, porque estamos com pressa. O que, que significa isso? Como o Ju é um empréstimo com 30 anos de duration, atrelado a IPCA, IPCA lá em cima, as pessoas com dificuldade. Então, quer dizer, o Romeco te virou um business agora de maior risco. Então, é bom a isso através da WIMO, tomar cuidado. A ah, Everton, a UIS tem risco de crédito do balanço? Não. A UIMO capta dinheiro através de CRI, que investe no FIDIC, então não é recurso nosso, mas é uma obrigação nossa frente a esses investidores. A operação está ongoing, tá está originando metade do que ela já originou, ela é uma operação pequena ainda, e a gente vai continuar nesse pace até que o Brasil esteja numa situação melhor e a gente possa acelerar de novo e ganhar dinheiro com financiamento imobiliário. Vale a pena destacar que é uma operação já rentável mesmo tendo só dois anos de vida. Tá, ótimo. É, seguinte, que antes da gente partir para a última pergunta, eu queria já agradecer a presença de todo mundo que está aqui na nossa live, já falar para se inscrever no canal, tá? Cada 15 dias a gente tem aqui o Conversa Aberta, sempre com executivos das companhias de capital aberto. Então, se inscreva no canal para você já ficar ligado. O Diversão e Lazer colocou aqui uma mensagem que não tem nada a ver com a nossa entrevista, mas é com relação aqui à genial. Então, Diversão, eu vou pedir para você fazer a gentileza de me mandar um e-mail que eu vou encaminhar e a gente soluciona. Tá, a gente vê o que está acontecendo, a gente soluciona. Denise.Barbosa, com S, tanto Denise quanto Barbosa, arroba genial.com.vc. Tá? Manda um e-mail para mim que a, gente, que, a gente, que a gente resolve isso aí. O Adilson, o Everton, mandou uma pergunta. A gente já falou de dividendos aqui, o Adilson deve ter chegado um pouquinho atrasado, mas não tem problema, Adilson, vou perguntar para o Everton de novo. Ele falou provisões de dividendos para 2022. Boa. A gente falou de forma geral, vamos ser específico para atender o, o, o, não só essa pergunta, mas até esclarecer as perguntas que a gente fez. Então, como é que a gente está olhando o 22? Né? O 22 a gente está olhando, mirando o topo daquele guidance, com uma margem de EBITDA consolidada entre 43% e 47%, uma margem de EBITDA razoável, saudável. O investidor aí tem que tomar cuidado para descontar a depreciação do ativo intangível e vai chegar na nossa margem de lucro líquido. Que é muito próximo da, do primeiro trimestre. Talvez é o máximo que eu consigo fazer sem o meu time de RI começar a mandar o WhatsApp aqui falando: pô, Every, é, vamos parar, desacelera aí. Então, quer dizer, para o investidor é, ficar só com informações públicas, pô, dá uma olhada na nossa margem de lucro líquido, soma um pouquinho mais por causa desse crescimento ali do BRB, é o amadurecimento das operações, deve gerar um pouquinho mais de margem, mas em termos de, de share é, é, é marginal. Multiplica isso por um bilhão de reais, separa o que é da controladora. A controladora é, paga 50% do lucro líquido, os outros 50% a gente reinveste comprando balcões, comprando essas operações, e nós vamos ter um dividendo relativamente próximo com o do exercício anterior. É, Everton, calendário de pagamento desse dividendo, mesma coisa, consistência, pessoal. A gente está apostando numa frase com vocês: consistência e previsibilidade. Nós vamos ser reconhecidos, não pelo pessoal que montou piscina de bolinha, pelo pessoal que deu voo de galinha. É uma empresa de high growth. Porque high growth? Vou tomar a liberdade de esticar um pouco mais aqui, tá, Denise? O que é high growth? 85% de crescimento quando você tira a caixa. Tira a caixa do, meu, do nosso balanço de 21%, tira a caixa do balanço de 22%, 85, 88% de crescimento foi o que a gente entregou agora nesse primeiro trimestre, devemos continuar entregando num ritmo muito grande de crescimento, mas com rentabilidade. Então, é uma empresa que tem uma alta capacidade de se esticar e ainda pagar dividendo. Vamos fazer uma Eu pergunta, chorinho aqui, do, do Miguel. Ele pergunta o seguinte, falando sobre pessoas, como a Wiz motiva os funcionários de qual empresa o Everton sonha em ver na aceleradora Wiz Labs? Opa, o Miguel acompanha mesmo, hein? É impressionante. É, a gente não divulga, vamos começar de transformar a gente não divulga as empresas que estão no Slabs, é, tem muita coisa legal, não sei se vocês sabem, é, o Slabs foi origem da G-Claims, que é uma empresa que já está rentável, é, pode ser considerado aí, acho que em um a dois anos, um semi-unicórnio, a gente não gosta dessas expressões, é, do Mercado de Seguros, uma empresa muito tecnológica, criou o Smart Insure dentro da aceleradora da UIS. A gente tem mais oito empresas amadurecendo na aceleradora e tem uma vertical que eu acho que é game changer na UIS e a UIS Labs está muito atenta a isso. O que, que é isso? MDA, então expressão fora do Brasil... Não existe legislação ainda no Brasil, que é quando uma operação de distribuição começa a fazer um underwriting dentro dela e desenhar produtos específicos só para aquele mercado. Então, é diferente de uma corretora de seguros, não quero transformar essa live numa live técnica, mas a MDA ela é como se fosse uma fábrica de produtos sem tomar o risco, ela acessa a colocação desse risco através de resseguro fora do Brasil. O Sleves está de olho nisso, é, o RI com certeza vai me matar, nós vamos ter que correr atrás desse, de, desse business para transformar, para nascer uma, um unicórnio. O Wiz Leves, a grande beleza dela, lembrando, é que não tem alocação da, de capital da Wiz. a gente não paga por essas empresas, a gente acelera elas de dentro e elas viram empresas da Wiz sem sem ter que dar M&A sem, sem tradicional. Falando um pouquinho sobre pessoas, o Empresa Great Place to Work, número 32, a 32ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil, talvez uma das poucas de marcas desconhecidas. É, e isso é um, um assunto sério para a gente, Denise. Então, assim, o, o, a paixão, a energia, a dedicação aqui dentro, e principalmente o orgulho que o Weezer, que é como a gente se chama, tem de, dessa empresa, é fundamental para essa jornada. Afinal de contas, o nosso ativo é gente, né? Então, a gente continua numa tendência muito boa e ansioso pela premiação de Great Place Work desse ano para ver a Wiz brilhar lá. E sempre piscina de bolinha. O, olha, Denise, pô, olha, você me puxou aqui, eu vou ficar mal com um monte de, de empresa. Né? <risos> a, a gente tem a tese, Denise, que o, o colaborador ele quer respeito, ele quer autonomia, ele quer a capacidade de inovar, ele quer aprender e ele quer crescer e ele quer falar isso óbvio óbvio quando eu digo assim ser reconhecido o maior erro é a gente achar que só quer isso tá porque Sim. claro a, a UIS papo para live a Wise tem uma estrutura de remuneração P25 P50 P75 então o fixo é mais baixo mas o, o variável é mais alto do que o mercado em que ela se insere. Mas, assim, deixa isso para outra live. O mais importante é a filosofia de que a gente acredita que esses pilares principais, respeito, é, crescimento, aprendizado, desenvolvimento, é, autonomia, é, não necessariamente está conectado com o que muitas empresas tentam a, apresentar. E aí a piscina de bolinha é uma forma só de materializar isso. Tem muita empresa que o clima é horrível, que você não tem autonomia para criar, você não tem autonomia para desafiar o seu gestor, todo mundo dentro de sala, mas vai lá e faz alguma gracinha para sair numa uma revista. Né? Então, a, a UIS não tem esse tipo de coisa, a, a gente é muito focado na entrega, e a gente fala o seguinte, nós temos 22 mil vendedores espalhados pelo Brasil inteiro, conectados com a nossa plataforma, muitos deles não têm escritório. Eu não vou gastar R$ reais o um metro quadrado para ocupar o nosso espaço com alguma coisa que não vai ser usada para o bem deles. Né? Tá, jóia. Super obrigado. Começaram a pipocar várias perguntas, mas nosso tempo já acabou. <risos> Queria muito te agradecer. E falar para todo mundo o seguinte, o Everton, a última vez que ele veio aqui, ele falou com a gente direto da maternidade, que o baby dele estava nascendo, já tem faz. quantos meses agora o baby? O mais novo tem 11 meses. Faz, 11 faz meses. Faz uma mês que vem então foi esse baby mesmo como é que ele chama o João ah o João, o João. era o João nasceu no dia da entrevista então super obrigado por você ter vindo aqui a gente não precisa esperar mais 11 meses para você voltar agradeço muito viu Everton é tá uma disposição e vamos ter muita novidade já nesse próximo trimestre e vocês vão querer chamar a gente tá ótimo Obrigada a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações a cada 15 dias aqui no canal da Genial Conversa Aberta para você conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.